Hello, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal do WP Raiz, né? Essa é o Middle 2055, tá? Para quem não me conhece, quem tá chegando perdido aqui no canal procurando conteúdo associado ao Dali, Dali 1, Dali 2, DALE 3, <risos> né? Ah, tivemos o prazer, estamos né, ainda no beta, né? diga de passagem. E é, tivemos o prazer desde o início de 2020, de, portanto, deste ano. Talvez esse vídeo seja né, vinculado a né, 2023 e assim por diante. Então, estamos no DALE, estamos no OpenAI, estamos com projetos né, para somar forças na Terra. Né? Diga-se passagem: a galera, galera gosta muito de fazer, eu quero fazer alguma coisa, mas não sabe o que quer, é, e, e eu, eu respeito completamente. Mas, eu não respeito a ideia de, de criar conteúdo apenas com palavras. Faça alguma coisa, né? Então, é, eu não vou nem comentar. Se você está aqui e gostar, lembre-se de curtir o canal, né? Obviamente, tá? Nós somos a primeira startup é, voltada, teoricamente, teoricamente, voltada para o WordPress, tá bom? Sofremos uma mutação gigantesca este ano. E é um prazer imenso estar contribuindo com a nossa comunidade. E depois de quase quatro meses, estou voltando a trazer conteúdo de qualidade. Tá? Assim espera Mas é o seguinte, antes de falar sobre Dali, eu queria só enfatizar que... Quando eu falo sobre quando eu falo o termo Dali, né? Eu lembro disso aqui, instantaneamente, eu acho que eu vou lembrar para o resto da minha vida. E... Meu filho... É, Adora fazer imagens com o Dali, tá? E no primeiro dia, foi a primeira a testar o Dali, inclusive primeira vez que ele utilizou. E Vai, usa aqui, João. Simplesmente, o primeiro, o primeiro a primeira imagem que a gente que ele gerou, né? Ele teve o prazer de gerar. Eu disse, o que o é que você quer pedir? E na mesma hora ele falou, quero, papai, coloca ele para jogar. Então, a gente perde muito o Pac-Man, tá? Então, fica minha meu registro aqui para o meu bebezinho. Beleza. Galera, é o seguinte. Eu vou mostrar logo aqui a aplicação, tá? Simples demais. O processo aqui, por, por favor, né? Quem quiser... Ah, tá horrível. Tá, ajuda nós aí, papai. Né? Vem aqui. A gente tá sempre aberto para fazer né? novas conexões, ampliar. Estamos, inclusive... Eu não vou falar de contratação, mas, inclusive procurando pessoas. Deixa eu colocar o brilho aqui. O oh, brilho, minha, minha, minha iluminação natural aqui é o, um, o Paint, Bruce. Paint Bruce. Tá, seguinte. Fiz aqui uma aplicação no Retool, tá? Para quem não conhece o Retool, é, é, uma, é um unicórnio, digamos assim. Né? O Retool tá gigante. A gente tá como parceria. Estamos com parceria com o Ritu também, graças a Deus, Foi muito, está sendo muito gratificante, sim, maravilha, é, experiência fantástica, tá? Vamos fazer conteúdo associado a partir de aplicações com o Ritu, beleza? É, a gente está em conexão com o Hub e outras startups que estão participando também do programa Startups dele. Fantásticas soluções, tipo, o pessoal da Índia que criou uma solução para a saúde, sabe, tipo... É a galera que, que criou uma solução para educação, para painéis, professores fazerem acompanhamento e tal. Beleza, e a gente está com o projeto Yanomai, que é a tradução inicialmente da língua tupi-guarani, utilizando o IA, tá? Deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que eu separei o Custom Vision, tá? A gente... Custom Vision, para quem não conhece, antes de tudo. Isso aqui é um dataset. Essas imagens foram, foram adquiridas na internet. Só para mostrar para vocês um pouquinho antes de a gente começar a rodar. -lhe. A Microsoft, a gente fez um treinamento aqui de classificação de imagem baseado em pesquisa científica junto com o CRO para identificação de imagem. E também temos outros projetos. Vou, vou, vou ver se eu tô um pouquinho de, de maracujá essa semana para acalmar a galera que me procura. E a gente tá, tá em outros projetos e tentar trazer um conteúdo mais resumido dessa parte aqui e explicar para vocês, tá bom? Mas a gente estamos definitivamente. Na... hoje hoje nós podemos falar assim o raiz tem sim tem sim aplicações tá então é, de forma resumida aqui deixa eu pegar o intro oh, tá ah, essa aqui é uma tela inicial do um aplicativo do Retool. vou vou mostrar aqui para vocês mas importantíssimo importantíssimo tá frisar né, enfatizar que não é só clicar, tá certo? Que por trás disso tudo tem, existem bilhões, trilhões de, de não vou nem falar, não, estou tô falando de toque, né, de, de, de computação aqui, não, tô falando de seres humanos, tá? Então quando você aperta o botãozinho, assim, ó, vou apertar um botão para fazer a imagem, você vem aqui e coloca um conteúdo lixo, tá? Não tô falando que você vai fazer isso não. não existem pessoas, seres humanos que são doentes, tá? Infelizmente. Então, galera, é, eu sou adepto tá? da parte de respeitar o próximo, entendeu? Então, se você gosta de compartilhar o bem, fazer o bem, o que eu digo é que as conexões para ampliar né, o teu conhecimento, e, portanto, você se embebedar nessa parte de IA, é um bom, é um bom início, tá? Mas se você não tem boas intenções, hoje o mercado tipo está tentando a gente, a, em todo mundo em toda parte do mundo quem compartilha coisas ruins termina colhendo coisas ruins tá então assim existe um ambiente muito fértil hoje tá seja no OpenAI seja é, tá tipo o Google tá lançando as coisas dele o Alexa está a gente tá no Alexa Develops também colocando soluções lá mas também cuidado quando você apertar um botãozinho tô nem falando dessa aplicação que ela não vai estar tá online por enquanto não mas assim é, tem um tem um carinho, tá com o que vocês estão fazendo? É, mesmo tô falando não estou falando sobre carinho, conha, tá? Então, fiz, fizemos uma, fiz uma aplicação aqui utilizando o retool integrado com com a API do dali tá? Eu vou puxar aqui para vocês depois a API do Dalle, vou mostrar alguns a intenção não é mostrar o cenário do playground do dali tá? Eu já mostrei isso outro vídeo lá em julho quando a gente entrou no beta. Beleza? Então, assim, de forma resumida, eu vou até dar um zoom aqui, tá? Coloquei um input, um botãozinho com triggers condicionais, tá? Então, esse botão aqui, quando eu apertar esse botão, eu já coloquei um texto default, um sorvete muito lindo, falando né, né, né, de aqui mesmo, que eu adoro. Então, certo? O que, é que vai acontecer? Essa imagem aqui no meio, a gente vai receber o response da... Da... o meu response aqui, só para vocês entenderem. Aqui eu tenho são duas imagens, dois quadradinhos que recebem de forma dinâmica uma... o... o resultado de um vetor dentro do JSON é... que é retornado quando eu solicito a API do OpenAI tá? Então a gente preenche isso aqui com, com a array lá, acho que é um zero e aqui um tá? Gera duas imagens aqui. Aqui abaixo, o que acontece? Eu estou sequenciando. Esses aqui são os tipos dessas imagens e esses aqui no outro vetor. Tá? Ah, e eu estou não que estou tudo junto. Eu não estava acertando na hora que eu estava fazendo e eu queria lançar esse negócio hoje. Tá? Eu coloquei também aqui uma tabelinha que puxa lá do MongoDB. Isso aqui está no MongoDB. Então, toda vez que eu aperto o botão, ele ativa uma segunda query e uma terceira query que é adicionada depois para exibir esta planilha tá certo? E aí, o que acontece? Eu tenho três queries, vou mostrar pra vocês. É, eu coloquei também aqui um gestão só pra expandir o que é que eu tava olhando. Eu gosto de fazer isso aqui no YouTube, é muito bom. Fácil de fazer isso aqui, maravilhoso, tá certo? Aqui são os resultados que eu tava comparando, né? Beleza. Gente, super prático, tá? A ideia não é falar como integrar desde o início do início. Eu vou falar, para pegar o código de subscrito. Gente, é o seguinte. Vamos separar aqui as ah, casinhas. Pra gente trazer para vocês aqui meu board isolado do mundo. No Miro. O <risos> Miro lançou essas ferramentas aqui, esses sticks. Né, sticks? Nossa, papai. Tipo, passei, acho que... Uns... Comecei a colocar, eu disse... Coloquei outro, coloquei outro. <risos> aqui é o início do board. Tá? Então, aqui seria, tipo, geral, Né? Eu vou compartilhar esse board com quem quiser ali, vai estar no vídeo aí, vai estar abaixo, mas a gente vai falar sobre, especialmente sobre, esse, sobre o Miro. E, é, também estamos com, como convidados lá. E, e eu fiz um, um mapazinho aqui, uma trilha, até o lançamento do iGrow, tá? Então, aqui é o meu mapa organizacional do lançamento do iGrow. E é, eu não vou passar muito tempo para vocês não... Né? Mas eu separei aqui tá? um pouquinho do que você vai precisar fazer. Tá? para pelo menos fazer uma query simples. Certo? Não tô falando de fazer um query com app a no, no, no, no, no retorno, não. Tá? A gente pode fazer, inclusive, isto ou esse processo em outro vídeo. Mas eu não quero trazer mais informações do que a gente já tá mostrando, tá? Então, primeira coisa hoje, nessa parte aqui introdutória dando um, um olá pra galera que tava pedindo. Recebi algumas, mais cinco ou, ou seis, recebi mais, né, muito carinho, a galera tá no curso do Elementor, e recebi, a galera solicitando, ficando, não, não tô tendo que ficaram com saudade, né, mas uh, uh, fico feliz demais, a gente, saber que pouco tempo que a gente tá no Brasil compartilhando conteúdo, né, se exibindo, né? compartilhando de forma, sempre, sempre, mas é uh, dando a cara, tá, aparece, umas... aparece aqui, é colar um cidadão doente mental, mas é, uh, enfim, então, aqui está o link, esse bordomiro vai estar compartilhado com vocês, tá? essa aqui é o link do beta, com as informações específicas para criação de imagem do Darley, tá? Então, essa página inteira aqui, bem pequena, super simples mesmo. código é muito enxuto, você faz um response, com prompt, resultado, tá? É, de forma resumida, esse aqui, se resume a seis linhas, o código tá, então já fizeram pensando em utilização de forma mais fácil e prática possível. Tá, existem limitações aqui que eu vou comentar com vocês nessa parte, tá. Mas é, esse aqui, por exemplo, é o código Node.js, né? A gente pode usar um Python que eu também adoro ou um curl, né? O que eu consigo falar? Vou pegar aqui o Python, tá certo, e vou pegar o Node para a gente comparar. Ali Lado a lado. Nossa, papai. Beleza. Vou botar aqui o Node. Qualquer um, lugar, qualquer um desses pontos aqui, eles vão levar rumo. Beleza? Então, tipo... De forma resumida, você tem que fazer o quê? Você tem que ir lá, no um Open aí, e bater na porta dele. Ei, cadê a imagem? O que, é que você tem, cidadão? Tem isso aqui, né? Você entrega o papel... Que seria o prompt. Tá aqui o papel. Abriu a porta. Né? Entrou na casa. Você não vai entrar. Ele pega o papel. Vai lá dentro. Confere. Tá. Achei a imagem. Beleza? Achou a imagem. Show de bola. Né? Quem não gosta da associação. Tudo bem. Mas eu, eu trabalho com associação na cabeça. Lá vem a imagem. A imagem já vem. Tá aqui tua imagem. Essa imagem quando chegar aqui. Ela nada mais é do que um. Return lá para eles, a função deles, enfim. Esse return, se você tiver fazendo response aqui, né, você vai receber um return de um post. Isso aqui tem que ser um post, tá? HTTP post. Beleza? Então, esse aqui seria o meu desenho na minha cabeça de como funciona esse aqui. Não sei como é que é a sua ou se você não gosta de fazer isso, mas eu gosto. Tem outros exemplos aqui de adição, tá? Você pode editar a gente vai ter espero conseguir fazer cada cada parte dessa aqui dentro do painel tá então lá no mesmo painel que eu mostrei para vocês aqui a gente vai ter uma selects alguns selects né tipo options aqui para você quero fazer hum, editar e para ser imagens que aqui eu quero tá ela também não vai ser uma cópia do playground não fazer um pouquinho diferente com coisas novas tá inclusive o alt paint alt painting fantástico tá certo mas a intenção é fazer coisas novas e ampliar mais a utilização da IA de forma consciente, tá certo? Ah, lembrando, de novo, se você quer trabalhar com IA, das as melhores que tem hoje no mundo, e até as médias e as piores, você sempre vai entender, precisar entender o que é content policy, tipo, moderation. Gente, não estou falando só de vender, não, comercializar, não. Sempre procure entender o que é a empresa que você tá usando, como essa IA foi feita, de quem é, quando ela surgiu, tá? Não é só vim aqui e tá, não. Eu, tipo, eu, eu respeito, mas eu sugiro e recomendo muito que vocês deem uma olhada sempre. Principalmente no rodapé, fica escondidinho às vezes assim, mas pega pesado, tá? Uh, então é isso. O preview app tá, já tá funcionando, tá liberado. Beleza? Existe um limite de crowds aqui que você não pode ultrapassar isso, certo? Ó. Durante esse tempo, a API, os modelos agora... Para garantir que todos os usuários postam no protótipo, o limite de taxa padrão é de 10 imagens por minuto. 25 por 5 minutos. 10. Se eu apertar o botãozinho aqui... Faz cool. Então, esse botão aqui, ó, eu coloquei um, um counting aqui. Tá? Aumentou pra 2 ali, tá vendo? Só que já gira o 4. Se tiver 10 usuários apertando o botão, já, já são 4 vezes... 10, né? 40. né Quer dizer, é. E... E assim, existe uma preocupação grande hoje, né? Principalmente sobre essa aplicação, porque ainda está no beta, beleza? Tem o Midjourney, tem outras IAs aí, a gente vai trazer mais conteúdo também. Mas, especialmente o Dali, como a gente está no beta, eu vou lançar o um videozinho para a gente começar a fazer uma jornada criando esse aplicativo aqui no Retool, do início ao fim, tá certo? Beleza, deixa eu voltar aqui para o nosso mapinha. Então, assim, eu coloquei o código aqui, né, de forma resumida, Esses três, esses três quadradinhos que vocês estão vendo são, é, esse aqui é o código, tá, para Python, para você utilizar o, o de imagem, beleza? Esse aqui é Python, esse aqui é Python, sequência desse aqui se quiser colocar de outra forma. Lá no cabeçalho você vai ter que fazer uma chamada, fazer um import, né, OpenAI, esse aqui seria um response. Na verdade, esse, esse amarelinho aqui, quer dizer, bege, né? Tá aqui, ó. Inclusive, o próprio link tá aqui. Então, você tem que fazer aqui o quê, papai? Ele vai fazer um post para essa URL, tá? E você tem, obrigatoriamente, colocar o um prompt. Os outros parâmetros, se você não colocar, vai vir no default. Qual default? N, o N aqui tá, 1, um, tá certo? Existe um, um padrão aqui que, se não vier o é um prompt, med, ou se vier o é um prompt e sem, e sem nenhum parâmetro ali, tchau. Então assim, dá pra você gerar aqui, ó, até 10, tá certo? Vou mostrar lá. Nem sabia disso. Meu Deus, minha aqui! Vamos colocar aqui, deixa eu só, feita tá esse negócio aqui. Tô desacostumado com essas telas novas do... Ok. Aqui, vou para vocês aqui. Então, eu tenho um código, tá? Quando tem N2, eu vou colocar N4, beleza? Aqui. Vou meter ficha, ó. E ficha. Ficha. O valor é diferente, tá certo? Bem diferente do que você estaria começando oh, utilizando lá no playground quem está participando do BERT já viu botei quatro ó. só que tô, meu vetor lá em cima só está duas né essas aqui que estão sem, estão sem as imagens tem que olhar depois do que porque que não o Rito, ele utiliza esse dynamic apresentação dinâmica tá é o que papai certo esse aqui, deixa eu tirar esse aqui do final. Se eu fosse fazer aqui, vamos supor. Ponto .01, certo? 0.RL. O que acontece? É, como eu estava falando para vocês, no caso do Ritu aqui, para que essa, essa exibição aqui, que é isso aqui? a minha query 3. O que é? Como é que você exibe isso aqui, Pedro? Esse aqui eu estou exibindo, eu chamo de query 2. Na verdade não é query 2, é, é essa aqui, é o JavaScript. É o retorno do JavaScript. A minha query 2 e a 3 é associada ao banco de dados. Então, o que, é que eu fiz? Eu peguei, vinculei o meu MongoDB aqui na minha conta de retool, certo? criei lá no MongoDB é, uma collection, teste. E a minha query 2, ela faz inserção, tá? A minha query 3, ela dá um find. 2, insere. 3, procura. Quando eu termino... Quando você termina... O, quando eu terminar o script para a geração que recebeu a resposta, na verdade, né? Recebeu a resposta, terminou o script. Eu coloquei aqui um success pass, tipo um step, para ele acionar a query 2. Daqui, vai para 2. Quando ele chegar na 2, eu vou ter um step para quando terminar a inserção no DB, ele ir para onde? Para mim é o claro, 3, certo? Então ele vai para 3. E quando terminar 3, vai para onde? Para nenhum lugar, papai. Certo? Terminou 3, acabou. Beleza. Aqui no retool, note, eu vou mostrar aqui de forma sucinta, mas não adianta nada no mundo ser, tipo, você vem aqui e não pra, praticar, tá? Mas para quem conhece React, então aqui de forma resumida, as, as opções dinâmicas, tá? Então tipo, é, lá eu tenho um vetor, então tem que saber a estrutura de gestão do MongoDB para exibir esse, esse, essa, esse, essa, esse grid. Tá? Não sei porque as imagens estão aqui, mas eu acredito que devem ter, deve, deve ter vindo quebradas de fábrica mesmo errei alguma coisa aí ou foi no meu input. E aí eu coloquei um, um condicional aqui, que esse botão aqui ele exibe esse container. Tá? Vou tirar aqui para vocês ficarem vendo melhor. Ok. Então o botão mais ficha, esse aqui esconde. Não, ele exibe. Eu tenho que colocar. If eu tenho que colocar um condicional com if. Se ele já tá lá, então ele exibe. Se não, ele esconde. Beleza, aqui tem um contador. Show de bola. É, eu vou finalizar o vídeo, pra gente fazer bem curto. A, ideia, a intenção é tipo: estamos aqui, né? Chegamos e fico muito feliz de compartilhar um conteúdo desse. Porque eu sei o quanto difícil é, no geral é, as pessoas acham que é. Quer dizer, né, que é coisa de outro mundo e não é, não é tão simples às vezes, mas é, você precisa ter força de vontade, né, então, e sonhar que você vai para algum lugar. Então, se, se, você, se você tá vídeo e tem intenção de conectar-se conosco, partilha, entra na, no nosso hub, conversa com a galera que tá mais próxima, a gente tá, hoje o DAPRH tem mais de 300, uh, estamos conectados com mais de 5 mil em Google. São 15 mil na Argentina que a gente vai trazer já para trazer coisas boas para a gente também. Estamos em contato com, com alguns devs lá e o principal dev do fórum da Argentina também. Além disso, a gente está em outros projetos também e sintam-se convidados. A gente está precisando de, sempre de energia e coisas boas. Então, beleza. Quem está quem pensando em coisas erradas, Roda. Oh, vou fazer aqui uma imagem final. Tá? É... Vou dar um zoom aqui, papai. ver se funciona, né, esse negócio? Uh, um, um dragão. Um dragão e um... e Um uhum. um dragão voando de asa delta no cristalentor. Ah, aqui digital. Eu vou colocar os inputs aqui, esses prontos separados, mas esse aqui... Lá fora estão vendendo muito. Tipo, arte digital, né? Ah, tá. A gente vai falar sobre sequenciamento. Beleza. Luzes. Luzes. Oi, pai. Legalzinho, né? Tá. A gente poderia até fazer um. Uma espécie de. Tipo, pegar a imagem daqui. Que ela está escondida, né? Essas aqui. E quando colocar, você escolher, ela exibir. Tá? Deixa eu só pegar aqui. Cadê o bicho? Então, teria. tipo a gente colocaria um grid aqui. Na verdade, seria uma tabela, né? E nessa tabela seria mais ou menos assim. Vou fazer aqui. Eu adoro o velho. Adoro o Return. Então, vou colocar aqui a tabela uma tabela aqui chamando a query 3, certo? Ponto, data. Não, acho que é query 3 data. Hum, Se é item, né? Calma aí. Item, ponto. Query 3. Query 3. Ponto. Criar 3, ponto. Vou colocar o vetor aqui. Certo? Ah, tá bom. Beleza. Criar 3 aqui. Vou dar um populate aqui embaixo. Porque a Criar 3, ela só vai aparecer seu eu uhum. Ok. Agora ela aparece aqui. Certo? Eu vou ter aqui. Tá, eu vou dizer que essa tabela vai popular esse aqui. Beleza. Aqui, onde tem os itens, nesse caso aqui, o que, é que eu vou fazer? Eu vou fazer que esse aqui, ele vai pegar um self, pronto e ponto. E. .url, aqui vai. sair não tô lembrando. Você pode me ajudar aqui, tá? Para URL. Self prompt. se vai pegar aqui. r URL. Data, a ah, é data, né? Create data self prompt. não. Tá. Aqui seria o prompt, né? Beleza? Aqui seria o prompt. Tá? Vou adicionar um novo campo aqui. Chamado o e url Certo? Aqui eu vou botar 3 data ponto Opa o Seguinte Ok Eu posso aqui que eu não tinha estado o vetor Sim Só para finalizar Aqui é o alinhamento da query que eu tô pegando lá do MongoDB, né? Então, a query 3, eu peguei o um raw data, entrei no, nesse item do vetor aqui, tá? E aí são duas imagens, nesse caso aqui. Essas últimas aqui, acho que estão com mais imagens, se eu não me engano. Oh, tem quatro, tá vendo? Quatro. Então eu teria que colocar um dynamic, uma, uma variável dinâmica ali para ele popular os outros, mas a gente vai fazer isso na próxima vez. O que, é que eu queria fazer aqui? Só para ver a imagem full screen, sabe? Tipo, mais ampla. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui nessa tabela, eu vou colocar um, um botão, uma action, certo? Que, que ele vai fazer assim. Vou eu... fazer o seguinte. Vou colocar aqui um modal, certo? Dentro dessa modal eu vou colocar aqui imagem e um por um. Acho que é um ratio. Certo? Você pega o rate aqui, eu acho que é. Ah, deixa assim. Então, tá um. ok. E essa, o source dessa imagem vai ser o select dessa tabela. Eu coloco aqui. Vou colocar aqui. Tabela 5, select row, data ponto, Coluna 2, essa aqui. Eu nem, eu nem renomeei, tá? Mas vamos terminar ouvindo aqui, para não ficar tão longo. Essa coluna aqui é custom, data. Na verdade, é select row, select row, Copy ponto, ponto. ainda images, ponto. Eu não queria pegar esse aqui, mas pode ser. Vamos fazer esse aqui. Resultado, ponto. Data, ponto. Não, agora, não. vou não. Fazer o seguinte. Vou pegar aqui. Essa coluna aqui é... Cursão 2, né? Então, se você tem um cursão 2 aqui, já está vindo a URL né? Então, vou pegar a coluna 2 aqui. Vou botar aqui. a. Ah, tá assim. Image, certo? URL. Image URL 1, uhum. tá? Ok. Ah, certo, vou aproveitar aqui. Vou encurtar esse aqui. Na verdade, eu vou tirar essa, esse aqui. Não vai dar pra colocar ali, né? Ah, esqueci de dizer. Dá pra ver em imagem aqui. Ó. Tá, eu... deixa eu só voltar aqui. Beleza, vou colocar aqui um botão fica mais fácil. Então, aqui, botão. Beleza. V. Tá? O valor aqui é então tá V, o valor que tem aqui, certo? E quando eu clica. Hum, não, eu não queria que ele fizesse nenhum criar separado, mas eu vou fazer o seguinte. Botar essa coluna. Quando clica aqui, a gente vai acionar modal, certo? Então coloca aqui um, a gente chama aqui de event triggers. Então, quando ele clica na iteração, ele vai salvar. Não, eu vou. Selected. Eu vou controlar o componente, que é esse Open Modal. Open Modal. Ou, oh, Modal Certo? E ela vai abrir, ó. Abriu. Certo? Ok. Então, toda vez que eu selecionar uma coluna aqui, uma linha, ele é para modal. Show. E na Modal. Eu vou pegar o parâmetro do URL aqui, chamado ponto, Vou pegar a coluna, né? A tabela coluna aqui, table 5. Table 5. Ponto. Tem as opções aqui. Selected row, certo? Ponto. Index data, tá? Data. E aqui você passa o mod assim, ó. Ele dá colinha, tá? A ah, minha row ali, vou fazer o seguinte: é, como ele está com o vetor aqui. Então, eu já vou colocar para a gente terminar lá esse vídeo. Beleza, pronto. Pronto, resultado: tá? data.0.url. Beleza? Vai aparecer a primeira Certo? Pure mesmo, mano. Então, vou dar o um preview aqui. Ó, oh, ficou bonitinho, mesmo bugado. Ó. Ah, já dá quase um. Agora essa imagem aqui ficou bugada, né? Primeiro não tá pegando ali, não. Mas eu vou editar, I promise. É, dá até pra baixar a imagem aqui. Se eu tivesse feito lá, dá pra baixar. Beleza? parece isso aí, né? Ninguém é perfeito. Mas já marcamos a presença aqui. O Brasil tá também na presença, criando um aplicativo com o Dali, papai. Curta o nosso canalzinho aí, tá? Tem mais vídeos por aí também. Ah, e é isso. Dúvidas. Quem quiser interagir com o leitor a gente tem temos acesso lá. Quem quiser fazer um aplicativo diferente, beleza? Show. Um abraço aí. Fiquem com Deus.